Olá, eu sou Daniela Mercury e o Instituto Paulo Freire acabou de lançar um financiamento coletivo para a celebração do centenário desse nosso grande mestre, pedagogo, filósofo, que é referência no mundo inteiro.